É, para fazer sua apresentação vai ser apresentada por Hernan Arcidiácono e Guido Priano e o nome da apresentação é Redes de Acesso de Fibra Ótica a, a Atacadistas ele é, tem mestrado em Direção de Empresas e Guido é engenheiro eletrônico vocês têm a palavra obrigado o monitor do timer parece que não estivesse funcionando. Está desligado, se é o que estou visualizando. Só para eu não ter que colocar o meu relógio. Bom. Eu sou Hernana Orsidiácono. Junto com Guido, fizemos essa apresentação de redes de acesso de fibra óptica para atacadistas. E um primeiro esclarecimento é que alguns dos aspectos técnicos sobre os quais vamos conversar estão baseados em documentações do Broadband Forum, que é de acesso livre. Então, se quiserem mais detalhes, podem acessá-lo. O resto são nossas próprias opiniões e algumas experiências que estamos fazendo no assunto devido a que estamos trabalhando com alguns destes projetos. A apresentação foi estruturada em duas grandes partes. Vou explicar um pouco uma para explicar um pouco o contexto de por que surgem esse tipo de redes, e outra mais técnico-operacional. Vamos começar a primeira parte, a do contexto. O primeiro elemento que vamos pegar do contexto é a indústria das telecomunicações. A indústria das telecomunicações é uma indústria que surgiu originalmente como um monopólio e, de fato, se a gente pensar um pouco, as infraestruturas, elas têm, faz sentido que tenham sido essas infraestruturas de, de distribuição tenham sido monopólicas, porque quando pensamos na distribuição de alguns serviços públicos que chegam às casas, é, como água e outras coisas pode fazer sentido, então isso começou como um monopólio, que falamos no monopólio natural e depois já para o final do século passado que, que lindo é, falar o século passado e ter, ter estado lá é, começou, começou a concorrência e se gerou um círculo bem virtuoso porque a indústria evoluiu muito, chegando a mais pessoas com mais serviços com muita evolução Porém, estando num mercado em concorrência, começam a surgir alguns problemas. A indústria é muito capital intensivo e com o tempo as, as margens vão se erodindo. Então, os, os investimentos ou a recuperação dos investimentos começam a se tornar mais lentos. E a indústria telco procura mitigar os efeitos com serviços de valor agregado, se incorporam-se os data centers na oferta, depois também a computação como serviço é incluída na oferta. Muitas coisas, de fato, as empresas telco foram saindo, não foram muito bem sucedidos nesses projetos. E também com a estratégia de... Se consolida, de consolidação da indústria, empresas que se uniam, uma comprando a outra, sempre procurando abordar essa problemática, mas com isso tudo não, era não foi suficiente. Então, daqui a pouco, vamos lhes contar uma nova estratégia que surgiu nos últimos anos. O segundo elemento é a questão dos fãs. FANS é Fixed Asset network Shape. isto é, redes fixas compartilhadas, shared era a última palavra, compartilhadas. O conceito de FANS é um termo usado pelo Broadband Forum, não é exclusivo para fibra óptica. Eu vou fazer do ponto de vista da fibra óptica, porque no, neste caso não não faz sentido falar de outra tecnologia para redes fixas, mas poderia ser também aplicado para redes de cobre. E o Broadback Forum no Fanzo que estabelece é a forma como um provedor de infraestrutura, que eles denominam de INP for Infrastructure Provider, pode expor sua rede a outros operadores virtuais que aparecem ali com os VNO, VNO, e pode particionar sua rede de forma lógica. Dessa forma, uma única infraestrutura pode ser usada por vários operadores. Essa definição do Broadband do Forum aplica as interfaces que as duas partes devem estabelecer para usar a rede. E aí na parte de baixo Referimos alguns dos documentos, se alguém quiser aprofundar, é, pode entrar e fazer o download. Então, é, o Broadbud Forum é, define o INP, por outro lado, VNO, ou, é, o VNO. Temos que esclarecer, quando falamos sobre rede física... É que eu trabalho já faz vários anos, física não é necessariamente unicamente física, isso é o, o INP, o Infrastructure Provider, é o que provê essa rede física. Às vezes há projetos que compartilham apenas a parte de física, mas isso economicamente não é muito viável. Então temos o INP que vai pegar essa rede física e vai dividi-la de alguma forma para poder ser usada pelos VNOs, e depois tem todas as interfaces e ferramentas que o VNO precisa para operar nessa rede, para oferecer serviços aos clientes, porque o VNO é aquele que tem os clientes. Então, ele vai diagnosticar com base nos clientes, tem que fazer provisioning sobre os clientes, ele também é, gere os serviços, faz a gerência dos serviços. E sim. No gráfico vocês não conseguem visualizar bem por causa das cores, mas tem um VNL mais é, preto e outro mais cinza. Isso é porque os CPS que estão do lado esquerdo deveriam ter também diferentes cores, mas estão compartilhando a rede. O Broadband Forum também. Define diferentes arquiteturas para o um modelo fans. O primeiro, quando eu falo simplesmente, não é porque é simples, mas é simplesmente ou apenas uma camada de abstração é, do sistema de gestão. Pode-se fazer para que pensem os via não que essa rede está dividida de, em partições. Isso não está feito sobre a rede, é uma coisa abstrata. No entanto, é o um modelo que seria mais fácil ou lógico de implementar, porque quando vamos expor esta rede a terceiros, primeiro temos que ter a rede. E se você tem a rede, ela foi construída já faz alguns anos, e então você tem equipamentos herdados que não possibilitam outra coisa. Então é o um modelo, vamos dizer, por excelência. Tem mais dois modelos. Onde o modelo de virtualização de nós é, Assim, os equipamentos de acesso Podem gerar a partição lógica neles mais, um, mais uma vez Seria preciso ter esses equipamentos em toda a rede Ou então o esquema ao que deveria atender Isso tudo que seria o Software Defined Access Network Uma rede de acesso é, gerida por software que alguns falam que tem mas eu entendo que não, que isso ainda não está em condições de ser implementado, porque parte do que deveria acontecer é que essa rede deveria ser multi-vendor, multi-tecnologia e isso ainda está longe ou um pouco longe o terceiro elemento do contexto são as Servco e as é um pouco estranho, mas é, de fato já faz alguns anos os grandes operadores, os que tem acontecido, não estamos falando de questões técnicas, mas de negócios, eles têm dividido as empresas em duas partes. A Telco divide em, divide em duas Duas sociedades, duas empresas separadas. Uma que explora o serviço e outra que é dona da infraestrutura. A ServiCo é a empresa que oferece os serviços aos clientes. E a NetCo é a que tem a rede ou a infraestrutura. Não vamos entrar em grandes detalhes, porque o tempo é curto, mas... Isso é porque duas empresas, isso assim é porque duas empresas diferentes com focos diferentes, com acesso ao capital de diferentes formas, com riscos diferentes, porque o de infraestrutura pode conseguir dinheiro de forma mais fácil porque infraestrutura de fibra ótica tem um ativo para respaldar, faz que cada uma das duas tenha uma performance melhor do que se estivessem juntas. Então, se a gente pegar todos os três elementos que a gente viu na parte de contexto temos a gente colocou inicialmente que a infraestrutura das telecomunicações as empresas tinham uma tendência a serem monopólicas no passado e agora se a gente põe a parte de infraestrutura como única numa determinada região estamos talvez fazendo uma, isso da, da forma mais eficaz não sobrepondo redes mas hoje a tecnologia sei que essa única rede não seja explorada por um único provedor que é o problema do monopólio mas então eu posso ter vários provedores trabalhando sobre uma única infraestrutura, mas concorrendo entre eles e essas Servco e essas Netco que começaram a aparecer, eu acho que se não me engano em 2014, não foi anteontem também estão baseadas na mesma teoria, porque é onde se juntam os conceitos que vimos de fãs do INP, que é o provedor de infraestrutura que é equivalente da NETCO antes, essa empresa essa telco que se vendia serviços a si própria ela passa a ser uma NETCO e aproveitando esse modelo do fórum passa a poder usá-lo com vários operadores. Então, vamos agora para a segunda parte, as questões mais técnicas e operacionais. Os componentes dos sistemas são importantes. Este gráfico é só para depois contrastá-lo com o que vem depois. Mas o que estamos graficando aqui é o sistema de gestão, o core do sistema de gestão que TELCO é o BCS e o SS, o B de Business e o de Operations, onde de fato o B é mais dos módulos cinza, que estão do lado de cima, e a parte de operações é a dos, dos cartazinhos brancos embaixo. Esse é o esquema clássico, de uma telco para seu sistema de gestão. Quando nós fazemos a divisão entre o provedor de infraestrutura e os operadores virtuais, a priori a gente poderia falar, bom, o gráfico anterior, eu passo uma linha no meio, a parte fica de um lado e outra do outro. Na teoria parece certo, e é isso que está escrito aqui, essa é a teoria. Então, você fala, do lado da rede vai ficar tudo que eu tenho que fazer de gestão, configuração, diagnóstico de rede e as ferramentas de fault e performance. Talvez tenha que conseguir ferramentas para que o NO possa fazer o diagnóstico dos clientes, embora os clientes não sejam da rede, mas tem coisas que, tecnicamente, se não for assim, não podem se resolver. E se a gente vai para o lado do VNO? Aí vai ter tudo que está ligado ao cliente, principalmente alguns aspectos também que são do negócio, CRM, atendimento ao cliente, é, garantir, assegurar os serviços, configuração, entrega de serviços, diagnósticos, tudo que está ligado à parte do cliente. Agora, na prática, essa linha que a gente passa no meio não é tanto uma linha. Não é que tem coisas que ficam de um lado e outras ficam do outro. Por mais de um motivo, tem uma espécie de duplicação. E por que é que acontece isso? Em algum caso, por uma questão lógica, eu sou um operador virtual de rede. E de alguma forma, tem alguns aspectos da rede que eu devo conhecer, mesmo que eu não tenha a rede isso de dividir rede e cliente não pode ser tão radical o outro aspecto que eu vejo também um pouco complicado na prática para estes projetos é que aqueles que se juntam né? o que vai vender o serviço de infraestrutura de rede e aquele que vem comprar é que os dois são operadores como os dois são operadores os dois têm suas práticas que são próprias do operador então isso é o que nós vemos na prática. Eu posso ter um conjunto de alarmes para dar a switch default e outro operador quer mais, muitas ala muitos alarmes mais. Então eu digo, mas essas são as que eu quero te dar. É, os alarmes de rede que você precisa para operar, mas ele entende que quer outras coisas porque tem os sistemas antigos e tem sua própria rede. Isso é o que nós estamos vendo na prática, mas claro que nós estamos no processo de implementar nosso primeiro VNO e, por sua vez, como VNO, estamos sobre outras redes. Estamos dos dois lados do balcão, então, de alguma forma, conhecemos as duas problemáticas. Já ido para a rede? Alarmes ou como é que o leva adiante um provedor ou outro provedor? Essas são as diferenças que tem nas interpretações das coisas, as práticas e mais. Está acontecendo agora e é uma coisa que é habitual. Eu não sabia de onde que vinha a voz e é coautor. Eu pensei, alguém está perguntando alguma coisa. Como vai, Guido? Bom... Então, a questão dos elementos da rede. A primeira parte, mesmo que pareça trivial, essa parte de agregação. Nós, quando trabalhávamos inicialmente nestes projetos, alguns dos futuros VNOs vinham pedir conectividade direta com as UNTs e, e tinha uma falta de amadurecimento que tinha fazendo anos Hoje todos entendem que essa rede serve para unir todas as OLTs que a gente tem dispersas pela cidade e levá-los a um único backhaul por VNO. É, único, não por redundância, mas um ponto de interconexão com todos os graus de redundâncias que vocês possam querer. E, por sua vez, múltiplos é, VNOs múltiplos. Além disso... Na rede de acesso, no coração de uma rede de tipo, bom, é uma... Isso é o equipamento central que se coloca no Central Office, a OLT, né? é, os hubs. Então, dependendo do modelo que a gente adote, a OLT será, estará ciente de que existem várias partições lógicas ou não. No modelo que nós adotamos sobre a OLT, são feitas muitas configurações, fault performance, até muitos dos os pontos fracos que, que eles têm. Porque o que é, falávamos com Guido, que alguém pede muitos alarmes, um dos impactos muito importantes é depois sobre a performance da OLT. No nosso caso, é para referi-lo às OLTs, a gente tem multimarca, não temos uma marca única. Também é um desafio é para ver, é assim vê-lo muito homogêneo para o lado do vênio. Depois, a rede de distribuição ótica, Neste caso a rede de fibra. Vocês conhecem como eram as redes POM, que, que são divididas, 32, 64, 128, 2 ou 3 níveis de split. Temos dois, nós, dois níveis de split, com 128 de splitting. E até aqui é onde chega a rede. Do operador, do ILP, porque o drop para depois chegar na casa do cliente é parte do que o VNO faz, ele é o dono do cliente e o dono dessa instalação também vou procurar ir um pouco mais rápido porque o tempo é curto, e quanto ao backhaul é simplesmente a conexão entre as duas partes, não tem muito para acrescentar aqui vou Pular, assim, não ficamos sem tempo. CPE. O NT, no caso das redes POM, isso já está do lado do VNO, do provedor de serviço. Os provedores de rede não mexemos nisso, não temos nada a ver com isso. Poderia não se perceber, mas... O que é crucial aqui é a interoperabilidade, porque embora a questão da interoperabilidade está muito avançada e muito conhecida, às vezes não é tão simples consegui-la, especialmente por entraves dos próprios vendors. alguns vendors são mais abertos e outros são muito mais fechados e é preciso fazer, realizar negociações para que eles habilitem essa interoperabilidade. E depois o desafio também é mantê-la, porque uma coisa quando você tem o governo de sua rede, onde tem o LT e a UNT, de alguma forma, assim, que vão, são da mesma marca, muda a firmware no e no outro também. E agora o que a gente tem aqui é, no nosso caso, multivendor na LT e do outro lado o que os outros venham a colocar. Isso precisa de muitos testes, de interoperabilidade, insisto, protocolos para homologação de serviços e mais. Gera um grande desafio, nada que não possa ser superado, mas nada de uma questão técnica, mas algum aspecto comercial ligado aos vendos e o aspecto técnico de que já o governo disso é um pouco mais difícil. Finalmente, e acho que restam apenas três minutos, faço algumas considerações eh, no campo, na operação no campo. De tudo que vimos agora, pode ser mais ou menos difícil colocar em andamento, pode levar mais ou menos tempo, mas nós controlamos tudo. Depois que desenvolvemos as interfaces, estamos operando os sistemas interconectados, temos controle total a partir de um lugar centralizado. Quando vamos ao campo, aqueles que trabalham com redes de, de planta externa sabem que isso é difícil de controlar, em termos de, das práticas, da qualidade, do cumprimento das práticas, etc. E ainda por cima, se tem várias empresas trabalhando sobre a mesma rede, entendemos que está surgindo um desafio aqui para o futuro esse desafio é, decidimos mitigá-lo com algumas eh, alguns pontos ao contrário, do por exemplo a diferença de processos em andamento no campo pode ser realmente complicado, os sistemas são resolvidos, mas pode haver diferentes processos que colidem de tal forma que de repente alocamos um, um recurso e o outro processo deve estar também que, eh, tratando de conseguir o mesmo recurso, então temos que controlar bem isso, verificar bem também para que depois o que alocamos seja realmente usado, e sabemos que é muito difícil de controlar essa parte, pelo menos de forma razoável do ponto de vista econômico. Bom, então, colocamos alguns, alguns mitigantes, digamos, os tags NFC, nos CTOs e nos cabos de descida. Isso pode ajudar. Finalmente, terminais ópticas que não precisem de que ninguém as abra, simplesmente alguém que chegue e se conecte de, lado de fora. Bom, resta um minuto, segundo o timer, vamos aqui às considerações finais ou conclusões deste trabalho. Todo o sofrimento da indústria pelas perdas de margens e pela por ser tão intenso aqui em termos de capital... Há é, alguma saída Habilitada do ponto de vista tecnológico Que no passado não existia Acho que a tendência Das netcos e selfcos é, Coincidem com isso Ou fazem um mate com isso Portanto o cenário que vemos no futuro É o aparecimento de cada vez mais casos Particularmente na Argentina Hoje temos quatro empresas em diferentes geografias em condições de prestar esses serviços e nós somos usuários de duas delas além disso bom, além da nossa rede também vamos dar serviço aos que queiram vir, já temos o próprio operador e outro também com o qual assinamos contrato então queríamos conversar sobre esse tópico porque é algo que começa a surgir mais e mais então, nos eh, colocamos à disposição de vocês. Bom, acabou o tempo, acabou o tempo, acabo de terminar. Se houver alguma pergunta, o Guido responde que é ele que sabe. Não, sem exagerar. Temos perguntas, temos uma pergunta remota. Quem quiser fazer uma consulta, a Nani Aguido, simplesmente se aproximando do microfone. Enquanto isso, Guilherme. Sim, temos uma pergunta. Azael Fernandes diz, será possível abrir mercados de fibra óptica escura na nossa região A sua existência contribu contribuiria para um melhor modelo de fibra óptica é, por atacado? Não sei se entendi a pergunta. Novamente, Poderiam abrir mercados de fibra óptica escura na nossa região? Ou sua existência contribuiria para o melhor modelo de fibra óptica por atacado, ou de atacadistas? Na verdade, eu vou dar a minha opinião pessoal. Acho que a questão da fibra escura se esgota, sempre se esgota. Eu não vejo como o mercado em si, sei que é um requerimento que depois se choca, contra a, se choca com a disponibilidade, bate de frente. Quanto maior disponibilidade de fibra existe, se pudéssemos é, armar isso, é, claro que sobre isso vamos, iríamos melhorar este modelo, é, não vejo o que nasça desse lado eu vejo é que alguém que já tem essa rede e que decide explorá-la de uma forma mais eficiente. Do contrário, qual é a realidade? Se não somos, se não somos os principais num lugar, acabamos com 15% de, de ações e ao mesmo tempo terminamos explorando 30% do mercado com a mesma rede, quando isso deveria Ser, eu não disse na, nas conclusões, mas de, digo agora, deveria ser mais fácil dispor de fibra em mais lugares e melhorar também com isso o acesso de muitas pessoas. Assim, pensando talvez em lugares novos, conteúdo no, conteúdos novos de fibra óptica que poderiam chegar a múltiplas empresas, a um, ou seja, de múltiplas empresas a um, solo, a um a um lugar através desse modelo, esse seria o ponto forte deste modelo, não sei, requer o investimento de muitas empresas num só lugar, mas uma empresa chegando nesse lugar, pode é, prestar serviços a muitas, a muitas outras empresas, muito obrigado pela resposta, temos o um microfone na sala, alguém vai fazer uma pergunta, boa tarde, você mencionou que vocês já são usuários de uma rede atacadista? A minha pergunta tem a ver com a parte econômica, na sua experiência, até que percentagem de receita ou, ou digamos de custo para o usuário final é possível destinar ao aluguel, por exemplo, dessa rede atacadista no esquema financeiro, eu suponho que é rentável para vocês porque vocês estão fazendo mas há alguma, alguma, algum limite, alguma norma, recomendação? Não, talvez eu não possa falar de alguns valores por um, um tema de confidencialidade, uma questão de confidencialidade. Mas vou dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, a Argentina não é o melhor país para falar de preços agora, porque quando falamos do dólar, nosso dólar muda todo dia. Mas eu vi a seguinte evolução... Primeiro, alguns começaram sendo comercializados em função do, do, das casas, tendo que pagar um fixo, ou seja, em função de lares passados e depois passar por cada um dos lares que se conectava. Esse foi o primeiro modelo que começou na Argentina. Eu diria que já uns dois ou três anos isso já não acontece. Ninguém mais <risos> quer pagar por... Por é, os lares disponibilizados, isso não fecha, não dá para fechar o negócio. Então começa a ver o um modelo pelos lares que estão, os domicílios que estão de fato conectados. Isso se cobra em dólar, estão caindo também os valores. Originalmente eu via o preços de 12, 13, 14 dólares, de, depois de 10 e hoje eu posso garantir que está bem mais abaixo disso. Eu acho que ainda está num processo de negociação, negociação permanente. Hoje nós vendemos mais barato do que estávamos comprando. No início começamos comprando, começamos comprando e agora estamos renegociando. Eu diria que nos valores que nós é, temos, o custo do... do Porto pode ser de 50% do preço final que você estabelece ao cliente da porta. A situação que eu vejo hoje, não tenho certeza que vai ser mantida, porque o preço da internet também está caindo. Novamente, no nosso caso, está muito deformado pela situação macroeconômica da Argentina, com dólar que varia demais e que nos leva a negociações permanentes. Mas eu posso dizer que os preços estão, bom, estão por baixo dos 10 dólares, às vezes menos ainda. se cobra por porta conectada, que em geral não há maiores exigências do mercado. Diz assim, não, se você não me pagar um, um FII por isto, uma tarifa por isso, quantas portas você vai garantir que você que vai comprar? Não, o mercado não, não pode nem fazer isso. Nem para comprar, nem para vender. No nosso caso, nós fazemos essas duas coisas. Não sei se o senhor responde a sua pergunta. Sim, muito obrigada. Obrigada, Hernan. Se não há mais perguntas, muito obrigada, Hernan, pela sua apresentação. Um aplauso para ele. Convidamos o nosso próximo orador.